Do arrebatamento como será? Será iminente? Será antes, durante ou depois da grande tribulação? Por acaso Deus deixaria o seu povo sofrer ou livraria do grande evento que irá acontecer no mundo inteiro? Quando estudamos as escrituras percebemos que houve bastante coisas sobre as vidas das pessoas que levaram o nome do criador e com certeza essa parte quando se trata do nome se diz respeito de forma literal mas não vamos reter a esses detalhes vamos ver alguns exemplos no qual o povo antigo passaram pelas provas para ser reconhecido pela sua forma e pela sua fé no eterno veja o que aconteceu no Egito por acaso, os israelitas não passaram por nenhuma situação difícil naquele local? Quando houve um reinado durante um faraó que não reconhecia José como governador do Egito, na época que houve uma grande seca nas regiões próximas a esses lugares. E esse faraó não reconheceu a José e acabou oprimindo quem? Oprimindo o povo. Quando estava no deserto, foi uma grande maravilha, não foi? Claro que não, a maioria quiseram voltar para o Egito por causa das comidas que lá havia, mas em troca, tinha muito trabalho a fazer. Posteriormente, na região de Canaã, quando entraram na terra prometida, as outras nações não pressionaram esse povo israelita. Vamos entender, quando chegaram lá, entraram apenas nove tribos e meia que atravessaram o Rio Jordão, e as outras duas e meia não atravessaram, ficaram próximas dos povos Amonitas e Moabitas, com o tempo houve a divisão das dez tribos, que somando com as outras duas se davam doze tribos, e a tribo que ficou separada dessas dez tribos foi a de Judá e a de Benjamin, e a gente sabe também quando a gente vê pelas escrituras e os levitas estavam incluídos no meio do povo, por não possuírem possessão na terra. Porém, muito tempo após a diáspora, essas dez tribos foram dispersas pelo mundo através do rei da Síria, por causa da sua forma que viviam diante do Criador, por ter quebrado o acordo por vários anos. Mas mesmo assim, será que deixaram de ser o povo do Eterno? Se deixaram é uma coisa, mas o importante é, primeiro raciocine, raciocínio, pelo menos para entender como declara em Apocalipse, que mostra pela narração ao dizer que essas dez tribos estão incluídas nas doze tribos com a exceção da tribo de Dan. Fala que teriam 144 mil selados que não se contaminariam, Será que essas dez tribos não estariam inclusas? Porém, o intuito aqui é entender sobre o tempo da grande tribulação. Agora vamos entender na época do reinado do rei da Babilônia. Nesse período, o povo judeu não sofreu nenhum dano nas mãos dos reis Nabucodonosor. Foi isso mesmo? As escrituras declaram sobre aquele momento que o povo se sentia ameaçado e queria fugir para o Egito, mas o que realmente aconteceria com ele se fosse para o Egito? Vamos ver. E virá e ferirá a terra do Egito, entregando para a morte quem é para a morte, e quem é para o cativeiro, para o cativeiro, e quem é para a espada, para a espada. Percebo que alguns seriam cativos, já outros passariam pela espada, ou seja, seria ferido, e outro pela morte definitiva, na época do Messias e após não houve nada de doloroso, não é? Mas uma vez, não! Sempre foi o mesmo percurso. Como algo cíclico, o povo teve que passar por certas dificuldades cada fase sempre ficando mais difícil do que a outra. Será que, no período dos apóstolos, eles viveram em um tempo tranquilo, havendo paz entre eles e as pessoas que o odiavam por causa do nome que era pregado? Será que eles não foram martirizados? Por acaso, nós somos melhores do que eles? Claro que não! E para quem chegou até aqui, qual foi a mensagem central do Messias quando estava orando pelos discípulos? Não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Mas qual é a forma que a maioria das pessoas pregam? Como a maioria sempre são a mesma coisa, que o Criador iria guardar da tentação que há de vir sobre todo o mundo", declarado no Apocalipse 3.10. Como guardastes a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. A promessa não seria de guardar do verbo térreo, de livrar da tentação que virá no mundo, e não de retirar do mundo. Será que muitos têm medo de enfrentar esse grande evento que virá sobre toda a humanidade? Para quem não crê, é uma coisa. Mas para quem crê no que virá, veja todo o contexto sobre a realidade que virá sobre todo o mundo no período da Grande Tribulação. Acredito que muitos querem o mais viável, que é aceitar o mais favorável. O pior de tudo é... Querer sempre que o Criador interfira nas suas vidas, e quando acontece isso é uma vez em tantas outras. Mas será que estão certos quanto a tudo isso que eles pensam sobre interferir, vivendo segundo as suas interpretações, ou do seu líder espiritual? Mas a palavra nos diz que, se alguém leva em cativeiro, em cativeiro irá, se alguém matar a espada. Necessário que é que a espada seja morto. Aqui está a paciência e a fé dos santos. Percebam que muitas coisas irão acontecer. Não posso ficar agradando nem a quadrado e nem a redondo, nem a preto e nem a branco. Apenas sejam capazes de enxergar a verdade de forma simples e objetiva. Pior é que muitos acabam complicando a forma de interpretar a verdade. Como as escrituras declara. Agora veja quem é que faz o povo errar. Se é um leigo ou um instruído como declara nos escritos. Quem quer ouvir um leigo? As pessoas querem pessoas instruídas para poder ouvir e tentar viver o que ela está querendo passar. Vamos ver como é que a escritura ela declara. O meu povo é destruído porque lhe faltou o conhecimento, porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim, visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu te esquecerei de teus filhos. Percebam que não sou eu quem declaro essas coisas, peguem a sua Bíblia e confira com as suas próprias mãos e tenham em mente sobre esse assunto, que está escrito lá em Oséas capítulo 4, versículo 6. Pois saibam que eu não sou dono da verdade, apenas buscam para enriquecer os seus conhecimentos. Se erramos, é porque não estamos fazendo a nossa parte, por falta do conhecimento, apenas buscando pelos formadores de opiniões, que se dizem que falam da verdade, mas naquela época não foi diferente. Como ocorreu com os sacerdotes, o povo fica com medo por causa das suas devoções, não ao Criador, mas sim à criatura. Portanto, busquem a sabedoria que vem do alto, que é do Supremo Criador, e afirma que desde já, mais uma vez, que não sou dono da verdade, por isso façam isso, buscar é o Criador enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto, entenda que eu não discordo sobre o arrebatamento, jamais, apenas faço você entender quando será, qual será a trombeta que será tocada quando houver esse arrebatamento, a palavra diz o que? No momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta. Porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Agora vamos entender conforme diz aqui também em 1 Tessalonicense. Vamos ver? Porque o mesmo Senhor descerá do céu com o alarido, e com a voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. E nessa parte que a gente vemos aqui, o verbo arrebatados, ele vem do verbo arpazo, que quer dizer pegar, levar pela força, arrebatar, agarrar, reivindicar para si mesmo ansiosamente agora entendo quando será esse dia e fique com as palavras do mestre a não ser que se não acredita no evangelho de João aí é outra coisa e a vontade do pai que me enviou é esta que nenhum de todos aqueles que me deu se perca mas que o ressuscite no último dia Porquanto, a vontade daquele que me enviou é esta que todo aquele que vê o filho e crer nele tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Quem coma minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. O último dia será difícil de esperar, não é como muitos pensam? que é como ladrão? Realmente vai ser como ladrão, porque muitos não estarão prontos para esperar, porque será muito doloroso, será muito difícil de estar esperando esse dia, a expectativa serão de muitas pessoas perdidas, por isso que ele virá como ladrão, e muitos nem perceberão o dia da sua volta, portanto, fique na paz do eterno Criador.